Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total meu nome é Daniel Kaspari e hoje nós vamos prosseguir com o estudo da lata de tinta onde nós já aprendemos primeiramente a modelar, depois aprendemos a mapear e agora vamos aprender a texturizar para poder texturizar essa lata eu preciso separar os materiais principais dela e no caso nós temos dois materiais principais, que são os materiais do metal e o material também da tinta ou do líquido que estará dentro dessa lata. Então com essas informações nós vamos voltar brevemente aqui no mapeamento para poder corrigir um único detalhe que faltou na aula anterior. Então nós vamos corrigir aqui o detalhe da alça, que se observarmos bem de perto, a alça não está com um bom mapeamento. Nós temos aqui um esticamento do nosso checker. Então vamos selecionar aqui a lata vamos acionar o modificador UVW Map, aliás o Unwarp UVW, para a gente poder editar manualmente vamos clicar no botão Open UV Editor e vamos acionar aqui os nossos UVs para poder corrigir esse efeito da alça, para corrigir essa alça aqui é só selecionar a parte dela, então vamos selecionar todo o elemento aqui da alça, veja que estão todos selecionados, vou apertar o botão F2 aqui para mostrar a seleção, vou arrastar para fora e vou trabalhar aqui o escalonamento então vamos esticar essa alça até que o checker fique bem quadradinho então veja aí que agora o checker ele começa a aparecer para a gente vamos deixar aqui um pouquinho maior para ver como que está ficando o efeito aqui do checker agora vamos aumentar aqui o escalonamento e observe que ele não está ainda bem quadradinho nós temos aqui uma leve esticada aqui dos quadrados então vou reduzir um pouquinho mais Veja que agora sim, temos um checker perfeitamente quadradinho. Vamos colocar esse UV lá dentro da área de mapeamento. Vamos arrastar aqui para o lado agora. E eu tenho que tomar um certo cuidado para que ele não passe dessa borda cinza aqui, tá? Senão vai dar o efeito de costura. Então vamos deixar menor. Posiciono aqui dentro da área de mapeamento. Aqui abaixo está OK. Esse objeto aqui, ele representa esse botão aqui do lado, onde é conectado à alça. Eu vou deixar ele aqui acima. Vou deixar aqui ao lado da alça mesmo. Essa parte aqui seria a base. Então vou colocá-la alinhada também. Vamos colocar uma abaixo da outra aqui por questões de organização. Nós conseguimos melhorar aqui a visualização do mapeamento. Aqui já está bom. Essa parte aqui ela representa a parte de baixo da lata, então ela não tem muita influência no nosso caso. Eu vou deixá-la um pouquinho menor vou posicionar aqui acima eu tenho que selecionar também o outro botão seria esse outro botão aqui do lado vou deixar os dois lado a lado e assim vai ficar mais organizado eu saberei a qualquer momento que aqui eu estou lidando com o mapeamento dos botões e finalmente essa parte aqui da tinta essa parte de cima da tinta aqui que eu vou deixar no mesmo tamanho então vamos só aumentar aqui o escalonamento dessa seleção posicionamos ela de uma forma melhor aqui na área de mapeamento e eu sei que essa área aqui ela é representada pela minha tinta essa parte aqui seria a base da lata essa parte aqui são os botões os dois botões das laterais esse pequeno filete aqui representa essa borda de baixo da lata e essa parte da lateral seria a alça da lata com essas informações então eu posso salvar esse mapeamento então vamos aqui na ferramenta ou Tools Render UVW Template clicamos aqui no botão Render UVW Template antes de renderizar eu posso marcar aqui o modo de renderização como sólido e deixamos habilitada a opção Show Overlap essa opção aqui ela vai mostrar se houver erro no mapeamento então vou renderizar aqui primeiro com o mapeamento básico vejo que não tem nenhuma parte vermelha ou seja, não há erros no mapeamento Porém, se eu tiver alguma sobreposição aqui de objetos, eu vou perceber que haverá o um erro aqui mostrando através do overlap. Então vamos fazer um novo render, e vejo que nas áreas onde nós temos a sobreposição, o Max ele vai indicar, olha, essa área vermelha está acontecendo um erro, com para a gente poder continuar. Então, continuando aqui sobre o mapeamento, vou jogar esses objetos para fora de novo, fazemos mais um render, através do render UV Template, salvamos esse render com o formato PNG, que seria o fundo transparente, e eu vou salvar com o nome de Map somente. Então salvamos esse mapeamento dentro da pasta Mapeamento UV, eu vou mostrar para vocês aqui temos já uma pasta, salvamos dentro dessa pasta no formato RGB 24 bits e Alpha Channel habilitado, para deixar a transparência. Após salvarmos esse mapeamento, eu posso ir lá dentro do Photoshop. E agora eu vou definir essas áreas aqui através de uma máscara Então primeiro eu vou converter esse objeto com editable Poly E assim nós temos somente um menu aqui na, no nosso Modify List Vamos lá dentro do Photoshop agora E eu vou arrastar o um mapeamento para essa área do Photoshop Então pego o mapeamento, arrasto para dentro do Photoshop E temos o nosso mapeamento aqui adicionado ao Photoshop Vamos adicionar um novo layer acima Adicionei um novo layer agora eu vou começar adicionando alguns retângulos. Então, eu vou adicionar um retângulo aqui, representando a área da tinta. Então, eu tenho toda essa área aqui representada pela tinta. Nesse layer, observem que ele não tem preenchimento. Então, eu vou adicionar aqui através do fio, vou adicionar um preenchimento preto. certo? E vamos salvar essa imagem aqui só para ver o que vai acontecer. Eu vou salvar no formato JPEG. Vou salvar com o map mesmo. Vamos lá no 3ds Max. E eu vou carregar esse mapeamento. Então vamos aqui no editor de materiais. Vou carregar esse mapeamento que acabamos de salvar. E vamos ajustar ele aqui no mesmo local do checker. Substituindo aqui a ligação do checker. Uma vez feito isso. Habilitamos o show shader material em viewport. E vejam que a parte escura ou parte preta está dentro da lata. E a parte cinza está por fora. Para poder ficar mais claro eu vou trabalhar com cores mais evidentes. Mas lá no final nós vamos ter que usar cores mais sólidas, no, no caso o preto e o branco para editar as nossas máscaras eu vou deixar aqui uma cor vermelho para representar a parte da tinta vou reduzir aqui a altura dela vou criar um novo shape até por baixo aqui eu vou preencher toda essa área aqui da tinta com esse novo shape e esse novo shape eu vou fazer um preenchimento nele de verde e vou tirar a borda aqui através do stroke, vou deixar em zero o mesmo eu faço aqui no vermelho vou tirar a borda também não sei se eu deixei nela mas eu vou conferir aqui agora para saber se tem borda então selecionamos aqui o nosso retângulo vamos vir aqui na edição do nosso shape e vamos tirar a borda para deixá-la aqui totalmente liso aqui nas bordas salvamos mais uma vez essa imagem do tipo map no formato jpeg vamos lá no 3ds max e vejo que após a atualização nós temos já o mapeamento acontecendo aqui nessa área nós temos o um mapeamento da lateral e da parte de dentro só que vejo que a tinta ela não avançou até onde nós queríamos então eu vou avançar mais um pouco aqui através do atalho CTRL T movemos a tinta mais um pouco salvamos no formato JPEG vamos lá dentro do 3ds Max e agora a tinta avançou mais um pouco vamos jogar um pouquinho mais para baixo salvamos mais uma vez a tinta formato JPEG e vejo que mais uma vez a tinta vai avançar nesse ponto aqui eu acho que já está bacana tá? eu quero fazer aqui uma leve ondulação como se a tinta estivesse chacoalhada aqui dentro da lata e no restante dessa lata será um material de metal então eu vou deixar com essa cor verde por enquanto vamos deixar esse verde aqui sobrepondo todo o documento vou deixar um pouquinho maior aqui sobrepondo toda a área vou salvar mais uma vez no formato JPEG e vamos ver como que vai ficar aqui na nossa lata observem que agora toda a lata é verde exceto a parte da tinta nessa tinta, a primeira coisa que eu vou fazer então é a ondulação dela para poder fazer a ondulação vamos lá no Photoshop mais uma vez eu vou clicar aqui sobre a nossa ferramenta Pen Tool e vou pressionar o botão Ctrl clicando sobre esse retângulo vermelho aqui e ele vai entrar no modo de edição uma vez feito isso se eu soltar o botão Ctrl vai aparecer esse sinal de mais aqui quando eu passar a caneta sobre o retângulo. Com esse sinal de mais, eu vou clicar sobre essa linha e ele vai adicionar um controlador aqui, como vocês podem ver, uma curva. Eu vou acionar vários pontinhos aqui nessa linha, vamos adicionando aqui vários pontos aleatórios, não precisa ficar certinho, tá? E agora eu vou voltar aqui na linha, ainda pressionando o botão Ctrl, vou dar um zoom aqui para ver mais de perto, e pressionando o botão control, eu vou arrastar aqui um pouquinho para baixo, aqui um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo um pouquinho para cima, eu vou fazendo esse efeito aqui de zigue-zague então vejam aí que vai ficar bem interessante como se fosse a tinta chacoalhando lá dentro da lata uma vez feito isso, vamos salvar mais uma vez vou salvar no formato jpeg, substituindo a imagem anterior voltamos lá no 3ds max e observem que agora a tinta ela já não está perfeitinha nós já temos esse efeito aqui de tinta chacoalhando ainda falando sobre essa tinta, eu vou voltar aqui e vou adicionar mais detalhes então vamos aproximar mais uma vez ferramenta pentu pressionamos o botão control aqui para poder movimentar esses pontinhos e sem pressionar o control eu consigo adicionar aqui uma nova linha então veja que eu vou movendo para cima aqui para baixo e vou adicionando aqui várias conexões vários pontinhos então uma vez feito isso vou salvar mais uma vez esse projeto já bagunçamos bastante aqui o líquido da tinta vamos salvar agora no formato jpeg mais uma vez vou lá dentro do 3ds max vamos aguardar aqui a atualização e vejo que ao atualizar nós temos a tinta aqui agora bem mais chacoalhada dentro da lata só nesse finalzinho aqui que não está me agradando então eu vou fazer aqui uma pequena alteração fazer aqui ela um pouco mais elevada aqui também eu vou fazer mais alta que o efeito da tinta perfeito e agora Vamos salvar mais uma vez no formato JPEG Substituindo a imagem anterior Lá na lata de tinta agora Dentro do Max Nós temos esse efeito aqui da tinta Vejo que fez aqui um efeito de sobreposição Um dos lados aqui eu vou ter que subir um pouquinho Porque não está dando conexão então Eu vou criar aqui uma régua E com essa régua aqui eu vou consertar Esse efeito aqui de junta da tinta Então vejo que vai dar continuidade agora Aqui está tudo ok também vamos deixar aqui bem retinho salvo mais uma vez no formato JPEG e vamos lá dentro do 3ds Max para ver como que está ficando ok, agora sim o próximo passo então é fazer a tinta saltando aqui para fora como se estivesse vazando ou escorrendo para fora da lata então para poder fazer isso é só centralizar aqui a seleção eu então, vou pegar aqui o centro desse retângulo certinho com a ferramenta Pentool, o atalho é o botão P eu Já vou selecionar essa área aqui do centro Vamos puxar para baixo Pressionando o botão CTRL SHIFT Ele vai puxar aqui bem retinho para a gente deixar aqui mais abaixo possível Selecionando aqui mais uma vez essa área Aqui já está legal, fizemos a tinta escorrendo para fora da lata Vou salvar mais uma vez CTRL SHIFT S para isso Substituímos o mapa, vamos lá dentro do 3ds Max Então veja que agora a tinta ela escorre para fora da lata Só que aqui ficou exagerado Eu quero que a tinta ela fique mais aqui na parte do centro da lata Então eu volto lá na nossa tinta Seleciono essa área central Ctrl T para transformar Pressionamos o botão Alt e reduzimos aqui o escalonamento na horizontal Vou deixar aqui praticamente na metade Salvamos mais uma vez Formato de JPEG Vamos lá dentro do 3ds Max e vejo que agora sim a tinta ficou perfeitinha aqui para gente. Agora é só adicionar os detalhes aqui, como se fossem as gotas escorrendo da tinta. Então, para poder adicionar o detalhe, eu volto lá no Photoshop mais uma vez. Vamos dar um zoom aqui e eu vou começar a editar esse efeito aqui da tinta. Pressionando um clique aqui sobre essa linha, pressionando o botão Ctrl eu arrasto os pontos. Então cliquei, arrastei com Ctrl, cliquei, arrastei com Ctrl. Cliquei, arrastei com o contra e assim por diante Outro detalhe aqui que vocês vão perceber É que essas pontinhas aquelas estão muito afinadas Mas eu quero que elas façam um efeito mais de arredondamento Então vou dar um zoom aqui Botão P para selecionar a pentu E vamos arrastar aqui essa, essa linha pressionando o botão Alt E assim ele vai criar essa curva para a gente Vou trocar essa cor verde aqui por uma cor preta e assim vai ficar mais definido para gente E agora sim eu volto lá na tinta vou começar a editar sobre esse shape da tinta então vamos editar aqui, vamos fazer algumas curvas pressionamos o botão Alt Alt mais uma vez aqui também e vejo que vai ficando mais legal aqui o efeito da tinta escorrendo aqui o botão Alt mais uma vez na ponta aqui sempre é legal deixar um pouco maior como se a tinta fosse bem viscosa aqui também vou pressionar o botão Alt e vou arrastar para o lado e aqui o mesmo procedimento. Esse shape aqui, ou esse retângulo que nós criamos e editamos, ele pode ser alterado a qualquer momento. Então não precisa se preocupar em ficar legal ou não. Lá no final a gente pode voltar aqui a alterar, tá bom? Então vamos terminar aqui essa ponta aqui desse dessa tinta. Vou deixar aqui bem junto nessa parte. Vou reduzir aqui alguma. algum efeito. Aqui está bacana. Aqui também eu vou fazer um efeito da tinta aumentando um pouquinho para o lado. E aqui temos a tinta escorrendo perfeitamente. Agora eu vou salvar essa imagem mais uma vez. Vamos clicar no atalho CTRL SHIFT S. Vamos substituir a imagem JPEG. Vamos lá no 3DS Max mais uma vez. E vejo que a tinta agora está pronta. Uma vez feito isso, é só trocar essas cores, então vou deixar na parte que seria vermelho, vou deixar como branco e na parte preta vou deixar da forma que está, vamos deixar preto mesmo. E a nossa máscara, nós vamos chamar essa imagem de máscara, ela foi criada. Através dessa máscara eu vou dizer para o Max que na área branca será a parte da tinta e na área escura será a parte do metal. E com isso nós podemos fechar essa aula aqui nessa parte, já nós vamos salvar essa máscara lá dentro da nossa pasta para isso. Vamos salvar aqui dentro da pasta Maps mesmo. Vou deixar como Map ou simplesmente Máscara, sem um acento. Vou salvar no formato JPEG. E na próxima aula nós vamos ver como aplicar essa máscara para poder separar os materiais e renderizar lá dentro do 3ds Max.